cinco encadramentos pra cima Porque nós estamos com coberta, tá? Porque tá muito, muito, muito frio Então é isso Bom, hoje é o quinto episódio da nossa série Descomplicando o Blé E o tema de hoje vão ser Coisas que só pessoas iniciadas podem fazer Antes de começar o vídeo Eu já vou avisando pra vocês Que a gente não vai estar tá trazendo fundamento aqui Porque a gente não é doido também, né? Antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho pra receber as notificações. E sem mais delongas, Mas bora pro vídeo! Só ia bater palma sozinha. Ah, foi sozinha. A primeira coisa. A que... A primeira. <risos> A primeira. <risos> A primeira. <risos> A primeira. <risos> A primeira. <risos> A primeira. <risos> A primeira. <risos> A primeira... <risos> A primeira... <risos> Que só pessoas iniciadas podem fazer é entrar no Roncó. É nós temos dois tipos de quarto de santo: o primeiro é onde a pessoa fica recolhida, e o segundo é onde ficam os ibás. Os assentamentos do santo: no caso, é quem não é iniciado, não pode entrar onde ficam os ibás, porque às vezes a pessoa vai tomar um buri, então ela vai e fica nesse quarto de santo. A questão é que não pode entrar. No outro, tá? em algumas casas, tá? a gente tem casas que deixam Nós estamos falando aqui de coisas da, da nossa, nossa família. família A segunda coisa é poder usar roupa colorida Como exemplo, saias, panos da costa, coloridos em geral A deãs, geralmente só podem usar roupas brancas E só depois de iniciado, terminado o preceito da feitura Você pode começar a usar roupas coloridas Dependendo da casa, claro é, tem casa que libera eles usarem roupas coloridas antes. Oi. Oi. Então, temos uma <risos> interferência aqui. A terceira coisa é o orixá da pessoa dar ilá. E isso é independente de casa, tá, gente? O orixá de Abian não dá ilá. O orixá de quem não é iniciado não dá ilá. O que é ilá? Ilá é o grito de guerra do orixá. Né? Aquele som que ele ecoa quando incorpora na pessoa isso aí é só depois de iniciado e depois é, do preceito do que ele da pessoa ter acabado a quarta coisa é participar de rituais internos como por exemplo a imolação animal é só um exemplo mas tem outros rituais também que só pessoas iniciadas podem participar e a quinta coisa é preparar banhos de folhas quinadas né é, geralmente, a gente quando faz banho para tomar, por exemplo, de sal grosso, a gente ferve. Mas os banhos de folhas quinadas à mão, somente pessoas iniciadas podem fazer dentro do candomblé. E em sexto lugar, o orixá tomar rum. O que seria? É quando aquele ato do orixá dançar na festa de candomblé e somente orixás de pessoas iniciadas podem tomar, é, ter este ato, né? A Bian. Ah, a Bian não roda? Roda, gente. Roda. A bias sente santo. A Bian roda. A Orixá vem no corpo de quem não é iniciado também. A questão é que eles não podem dançar, ter aquele ato, porque eles ainda não são iniciados. Dentro do canoblé. Tá bom? A câmera tá torta. Ela tá gravando assim, ó. Tá assim. Tá assim. Eu tô vendo aqui. Ela tá assim, ó. Não tá não, assim, Tá sim. Tá sim. Tá assim, olha, ó. Não tá mudando nada pra mim. A culpa é sua, que você que enfiou essa câmera aqui, que nem sua cara. Eu não sei mexer nisso. Em sétimo, em último lugar, ou ajudar a vestir o santo para este outro ato de dançar no barracão. É, só pessoas que são iniciadas podem ajudar a vestir outros santos. É, outros orixás. orixás. Por exemplo, é, lá no Descomplicando o Três ou dois, se eu não me engano, eu vou deixar o card aqui em cima. A gente fala sobre o cargo da Yalashó, que é a mulher que veste o, o orixá. Mas é, nem sempre ela consegue sozinha vestir o orixá de todo mundo. Então ela precisa de ajuda de alguém pra estar ali. E somente pessoas iniciadas pode, podem pode ajudar. ajudar. Então é isso, obrigado por ter assistido até aqui Fiquem com Deus e com os orixás Até o próximo vídeo Valeu, falou, falou. E, e tchau, tchau.